Vai. Vai! Sai, João! certeza eles lutaram com tudo para Nossa. Beleza. Pois é. para dentro aqui, que é a munição. É tudo nosso. Tranquilo para dentro. Entendeu, compadre? Portinha. Vamos isso aqui. Rapaziada, deve ter uns módulos ali. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Vamos lá. Pode dar uns casacos ali, já, já tô vendo. Não, foi, entra. Entra. Sai de perto dessa parte, pelo amor de Deus. Sai dessa parte. Sabe, Tranquilo, ó. Oh, meu Deus, mais negócio pra furar, Jack? Fura aqui, Jack. Isso. Vem, é jogo. João, o que, que tem aqui dentro? Que eu, eu já for. peguei, tinha pegado o negócio antes de abrir. É o jogo, tranquilo. Tranquilo, <risos> quantos campanantes tem? Nove. Rapaziada, o que eu, eu tenho? Eu ter que fazer um negócio de invisibilidade ou de forças. Aham. Uhum. Beleza, vamos melhorar essa força aqui? Ó, ó, ó, ó, carregar mais rápido. Vapão, duração. É dois em um. Beleza, já estamos felizes, estou muito mais feliz agora e tranquilo. Gigagond, Giga. Yes. Agora a gente <risos> pode ficar com mais <risos> tempo com a armadura. Mais tá, tempo tá, com a armadura. Tá mais calmo, mais tranquilo, mais livre. Ó, ó, ó, formidável. Formidável. Tava tá rolando silêncios. Silencião. Rapaziada, momento, momento, momento de res, refresco. Momento de tranquilidade. Uh, rapaz, o caverninha passou por um trauma ali? Não foi muito engraçado. Foi, foi, foi. Eu estou aqui com o meu brioco ensopado. Vamos, vamos. Já era de esberar, mas... Pode dizer, tá rolando uns bolinhos de bacalhau aqui? É o quê? Ó, frito. Eu o quê? Tem como chutar esse negócio? Nossa senhora, furo, hein? Já cai pra dentro. Totalmente, catamos um negócio vermelho aqui. Com mais componentão. Três, fala que é três. Fala que é três, esse é, é mais bonito, hein? Isso. Tem que ser três. Assim, tipo não. Uma... Isso, três. três. Cartinha do voo cartinha do ó, uh, uh, uh, uh, Diário do Mineiro Necker Neckerflux. Continua, é porcaria, gente. Eu não tô nem aí o <risos> que tem ali dentro. Que que que tem aí, jogo? Onde que vai agora? Não é disso. Rapaziada, eu vou fritar esses bacalhau, hein? Ai, que acabou! Ó, ó, ó, botões coloridos. Ó, oh, tá rolando uns botões coloridos ali? Ó. Oh. Certeza que é lá, Ó. Tipo. Oh. Beleza, é aqui, é aqui. Antes de entrar ali, ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Humbert Freaks. É o quê? Beleza, cai pra dentro. Já abre a porta. Tá nem aí, se ficou coisa pra trás. Entra! Rápido! Vai, seu safado. Meu Deus, e, e, e, Esse negão aí é o pior parceiro de gameplay existente nos globos. É mesmo? <risos> ah, é, aí já tem monstro, já tem. monstro, eu escutei, escutei, pega granada aqui. Pega granada. O quê? Ah, eu juro mim, juro mim. Ah, oh, meu, já é derrubando ele, teve que colocar armadura. Tio. Oh, Hard, isso aí, é, é louco, tio. Dentro dos, do, dos bolhos de bacalhau ainda a gente vai batalhar? Ah, negão, Vou com a granada me me in in Cariga, de na, de na de sua cara Eu que você queima Explode logo esse rock Certo, desde a oh, meu, come, Comeu? Não um comeu, negão? Come ele Se inscreve aí, tio Olha, tá de volta já O Jack ajudou ele Rock Rapaziada, eu odeio esses rockzinhos che... Olha aí, tio, chegou um bezerro voador Vai ter que ter arma. Tem que ter arma. Vamos olhar o local aqui. Ó, oh, ó. Oh, munição tem. Flipa. Só pra cá. Boninho de bacalhau, Tranquilo, A gente vai descer aqui. Rapidamente. É oh, o meu Perfeito. torque. Arco. Ah, vou testar agora esse logo meu. Deu três dias para explodir. eu jogo, dá as armas. Quer arma? Arma ah, que explode no ato, tio. Eu eu que que eu Olha o que demora 70 isso. horas para explodir. Eu já tô muito calmo. Eu tô muito calmo. Tem. Jogo! Ó, oh, negão, Deus, hein? Rapaziada, ó, ó, é pistolador, tio. É o que sobrou, tio. Oh, pistolador. Tem que acertar o frangote. Acertou a parte vermelha ali? Pode ser que role. Pode ser. Pegaram o Dell. Ah, Del. Vai ficar aí, tio. Deleta, deleta esse Dell amor mortal. De okay. Beleza. Rapaz, o, problem, o problema é que ele joga uns locks. Aqueles locks forasteiros que são rápidos. Aí ah, o cabernet não curte, hein? Zora a Rubela. Jogo hard pilantra, tio? Nossa, que safadeza. Ô oh, meu, E aí? Ah! Ah, fica ferido aí. Jogou! Ai, não, hein? Tava, tava matando. O Del morreu. <risos> Rapaziada, o Del morreu, tio. Rapaziada, esse lock atrapalha a missão. Tio, tá faltava isso aqui pra matar o um monstro. Tranquilo, ó. Pega, pega a munição. Pega a munição. que tem munição de... Ó, oh, ó, oh, o Loki já nasce, já nasce. Mas você levanta o Zói. Tranquilo. Ah, Nasher. Jogou! mano. Qual é? Qual é essa, Loki? Beleza. ó. o monstro tá aqui, Ó. O que acontece? Sai! Beleza. Proteção. Bom trabalho, Jack. Ó, esse tiro é mortal. É mortal. Ó, ó. Loki, cadê? Nasceu, ó. Nasceu e já cai. Beleza. O Loki tá vomitando. Ele vai atirar. Ele vai atirar. Oh, meu Deus do céu. É Vem! Vem! Vamos lá, de volta! Não dá pra jogar não, tio. Não dá pra jogar esse jogo não. É satânico, tipo, Do mal. Evil. É o pior que eu usei é? de Evil Outlast, qualquer jogo. Qualquer jogo. Tem que jogar, eu jogar? Você vai jogar, pô. Ó. Vamos na Calmaria. Calmaria. O que, que a gente tem aqui? Granadas. Granadas. Ó, oh, dentro do berço. Granada de fragmentação. Ele pula, tio. Não... Você acha que ele vai Dançando cair? Eu granada de fragmentação. Bill Gates demorou 10 anos pra fazer o Windows 10, por quê? Ficou Dançando fazendo esse granada. jogo. Só pra zoar todo mundo. Você acha que ele queria fazer o Windows? Ele quer zoar o Bill Gates, é zoeiro, tio. Vocês não acredita. Olha lá, o que, que eu disse. Beleza. Tá de sacanagem. Peraí, tira, peraí, peraí, peraí, peraí. Você tá escutando? Não. <risos> Oh, meu Deus, eu não escuto. o quê? Ei, ele vomita, ele vomita. O quê? Ele vomita sem falar nada, sem aviso. Na armadilha de choque nesse lock? Ó, é. ó. Oh, oh. Vamos pegar ele. Se ele ficar ali naquele cantinho é de boa. Não, tá bichinho, hein? Tá rolando bichinho, tá rolando bichinho. Tá esperto. Rapaziada, ele vai vir perto do barril ali. Tá um barril ali, hein? Oh, onde jogou? Ah, como que Obrigada, é, jogo? Zé. Sai! Oh, meu, ela travou no chão, jogo mentiroso Sai! Não, tô perto do barril, tô perto do barril Nossa senhora, Diogo oh, O barril nem explode, jogo. demora para explodir Quase matando, quase matando! Vai lá, Diogo, sai é uma podre mesmo ah, é Uma arma podre mesmo Oh, meu Deus do céu Ok, a mina tá limpa Continuando a busca Kate, tenho certeza de que aquela broca enorme usa Padre, fósforo... Eu, eu não consigo gênero. escutar mais seu louco falando, é. Diogo. eu quero furar ele. AAAAAAIM! É. o fósforo é exposto ao oxigênio ou água, ele esclare. E isso pode resolver o problema do gelo. Ah, ah. Então pegamos o que sobrou. Depois a gente tá cercado de armas ruins. Só isso. Pois é? Os caras hum, colocam você com um chefão. Ó. Explode barril. Agora explodiu. Você viu que na hora da batalha, foi 70 mil tiros. Outra coisa. Rapaziada, você vai correr, a tia não corre quando ela tá fazendo outra coisa. É erro de programação, O Cabernet vai ensinar esse cara a fazer jogo. O Cabernet vai mostrar umas programações pra vocês. Uns jogos que ele faz aí. vocês não botam fé, o Caverninho faz jogo também, tio. Faz jogo. Melhor que esses jogos de Microsoft aí, tio. Vai fazer Windows. Tô sabendo mesmo. Beleza, rapaziada, vamos, vamos aí fora aqui, ó. Aqui dentro ah, tem certeza que tá uns um negócios aqui, deve Tá cheio de armas. Abre, Jack. Então, que tal derreter um, oh. um pouco de gelo, hein? E que aqui é de aqui? Não é ideia que Ó tem bezerro aqui dentro, hein Já vi Isso ainda não acabou Acabou não, acabou não Se explodir, a gente vai junto Oh meu Deus do céu Como é? Já, já não pode usar o, o Jack agora Ó, oh, ó oh, Cara de grosso calibre Tem umas armas aqui Vamos usar esse arco, velho Cadê os locks? Esse cara tá tudo aqui, tipo Ó, oh, ó, oh, sobe a rampa Onde? É, é o cara? Encolheu um cara ali Encolheu tipo. um cara ali tipo. Tá no escuro, nem vi quem que era <risos> Tô vendo umas saliências E aí? Ó, oh, ó oh. Sai! Rola! Rampa abaixo, rampa abaixo Olha o loquinho ali, ó. Ó, cola no, no pedinho dele. Explode, por favor. Peraí, ele tá batendo. O quê? Vai explodir combustível? Não tem uma arma decente não? Cé daí, Jack. Rapaziada, o Jack vai lá em cima do... Ah, oh, meu Deus. Vai explodir tudo. Pegamos munição de pistolador, que já. É alguma coisa. Beleza, bagulho. Com munição de pistolador já, já dá pra dar um charme. Beleza, agora a gente vai lá de peito. Dá o zóio. Dá, dá. Agora é o pistolador. Franja. Bora, Solo. Ó, oh, ó, oh, tem mais lock aqui embaixo, hein? Ó. Oh. Tranquilo. Paziada. Sai! Merda! Oh, oh. <risos> ó. Fura esse lock. Beleza. Rapaziada, finalmente, hein? Finalmente. Eu tenho que te pegar o pistolador, senão tem como não. Rapaziada. Será que vai agora? Ó, oh, acabou a munição do pistolador. Agora é a escopretão de perto, viu? Sai daí! Oh meu Deus! Será que alguém vem nos defender? Nossa senhora, meu! Que, hora, que é isso? Comprei oh, esse lock já! Oh, não dá nem tempo de levantar! O oh, jogo, por que se trocou de arma? Oh meu Deus do céu! Vai! Peraí, ah, ó, tá. oh, oh, o Jack está inteiro. Desculpe. Nossa, cofreta não mata nem esse bicho velho! Tira a escopeta, pode bater, pode bater. Ó, tô pegando, Tira essa escopeta do gento. SAI! Rapaziada. Droga! Passeado. Nunca mais na vida eu pego essa escopeta. Passeado. E enfeiou a escopeta. A escopeta era a arma favorita do caverninho. Esse jogo acabou com a escopeta. Beleza toma do Loki de maluco Bostejando pela boca, loró Jogo ah, ah. Beleza, sem munição de pistolador ainda Então 500 balas nessa porcaria de arma aqui Vamos continuar com ela Na moral tá longe. Sério? Então fala isso pra eles Pera aí Esconde aqui atrás Flipa o zóio. Olha, ele tá, tá, tá muito Flipa a mesinha Agora vai Ó Ó, esconde aqui atrás. Aí eu pego ele. Toma, solou. Isso. Rapaziada, fazer tá tudo que tá indo. Tá tu que tá indo. jogou, Ah, fura esse cara, aí tio? Fura? Faz, palito o dente dele. Rapaz, tá indo. problema é que se morrer aqui é começa de novo. Começa tudo de novo, novo. O jogo te manda lá atrás. Ó, ó, o baú mágico. Nem tem como o um robôzinho abrir. Nunca! Ó, tá rolando um pôster aqui do Che Guevara. Ah, é o um pôster da mineradora do Minecraft. O que que é... Con... Yes. Abre ah, esse negócio aqui, tio? Não. Onde é que tem que ir? Em Sorocaba. Porta lock aqui, ó. Vem, me ajuda! Vem, Jack, anda! Beleza, chega numa parte beleza, aqui. Vamos que... levar essa ah. merda pro bote, ligar pro Marcos. Oh meu Deus, é velho, pode o mundo. É essa merda que vai derreter o gelo. Se você disse. Bem, vamos voltar pra aquele gelo, Loki derretê-lo. Tô aguentando, sai da frente! Papá, papá, papá! Del, tem mais. A gente acaba com eles na ponte então. Bem, a gente cura não, Fura! So isso real. Melhor é, é, é, tem vaizão hein? Tem vozão. Droga. ó, oh, oh, aquele é potente, hein? Olha a barra do cara, nem mexe. Enquanto é der pra tirar aqui de frente a frente, eu vou. Aí espera. Ó, ó. Frangida, frangida. Ó. Tá quase. A ação. Já era, já era. Já é Opa, é isso. Beleza, rapaz, é. vamos no soco mesmo. Gente. Soco lindo. Ó, ó, lá tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás tá. É isso. Vamos em direção ao trem. Eu lote uma arma, é isso. Finalmente uma Shankarz aqui. É o quê? Pega Shankarz e sai fora com isso. Rápido, antes que eu exploda a casa. eu tô falando, eu tô falando sério, estou prestes. Tranquilo, o que acontece? Eu acordei, tem o pé pula de ponta. Ó, tá rolando outro vagão. Já sobe ali. E vamos ver o que tem lá dentro. A gente já tá curioso pra saber o que tem aqui dentro. Será que tem partes, uma, uma bazuca? Nada a ver. Ô, João, quer me da porta por quê? Pera Será que tem que ir por aqui? Não sei. Ó, oh, é pra cá, tio. Olha aí. Pera, tem lugar oh, que ela sobe. Tem lugar que ela, lugar que que ela lugar, sobe. É oh, uma loucura isso. Parece que estamos só atormentando aqui. Não consigo parar de pensar naquelas pobres pessoas na mina. O que você disse no túnel... Tem razão Devíamos ter encontrado elas é mas você também tem razão não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado Como o JD, por exemplo é Volta, Isso. volta Igual o JD Acho que não é que não é quem não é não é Para que sim, é uma quem mesmo. Sei. é é Pensa a fonte de sinal de transmissão, estamos no local concluído, finalmente, oh, meu Deus do céu. Jack, tudo Ele bem? Olha é, cima ali? Ó. Oh. Bom saber disso. eu? Tá te conquistando, não tá? O Jack é gente fina. Pode ser, é, o Jack é o único ajudante que presta, hein, o pela de Obrigada por estar aqui, aliás. Se você não estivesse comigo, isso seria. Não, seria bem mais fácil, tio. Não minta. Esse cara é um cara, estorvo. cai mas é? é! Nossa senhora, tio. Olha aí, ele o tá fazendo porcaria atrás dela. 5, Guarda essa arma logo. <risos> Ó, tia, tem uma metralhadora giratória é, aqui. Tá, Coloca, é duas. É. Coloca duas. Coloca duas. Dos dois lados. Agora tá lindo, tio. Ah, meu Deus. Pera aí, pera aí. Deixa eu ah, uma sniper no bolso aqui. É, isso vai servir. Vai servir sim. Claro que sim. Vamos montar aqui e zera logo esse jogo. Tipo, é mortal. <risos> Marcos, beleza ó vamos explodir o gelo, não, explodir esse gelo. bento o sabe que ele vai ajudar a atravessar o gelo fósforo. cuidado rebenta é isso ó oh, já vai pra é, a direita é ali é delta desligo. olha esse gelo não vai simplesmente sumir dá pra dar mais uma investigada vou levar isso em consideração eu vou Ai, jumpar cara, daqui de cima. Um fraturar Não, as duas pernas é. desses locks, ó. Se liga. Vou levar isso em nem nem jumpou. Grito, é, muito sutil. Beleza, já estamos aqui no local primeiramente, vamos jumpar aqui agora, é as perninhas. <risos> <risos> ah, seu Loki, beleza. Fazer o objetivo do jogo é matar o Del. Quando ele morrer, a gente é feliz. Se ele morrer no final, tipo, vai ser muito lindo. Uh! <risos> beleza. Ó, é aqui, ó. Cabernet tá do um bem. Aí, depois não. que atravessamos o gelo, voltar pode ser meio complicado. Beleza, agora a gente vai explodir a área. Vamos preparar esse fósforo aí. Oh, meu Deus, como é que eu vou voltar pro seguinte? Entra aí! O jogo vai travar agora na minha cara, sim? Pelo Ei, espera aí. Ok. Oh. Você falou que isso se chama fósforo. Tá bom, que seja. Você falou que se alimenta de oxigênio e água. É. Vai ser exposto a um monte de gelo, que é. Oxigênio e água. É. Isso. Ah. Vai dar certo. Diz isso Pode baseado é. em quê? Termodinâmica. A cinética de reação Alguém me avisa quando acabar a aula de química Vai dar oh. certo Vai dar certo Vamos lá O é, cabelo tá torcendo, hein Torcendo Pra que rebente as pernas dele Ó Tá do lado Ele vai dar um tiro ainda Dá um tiro, aí, Loki Ó, mano, foi mais pra trás, hein Estragou o plano do caverninho <risos> <risos> Ah, explode ele Segurança primeiro Esconde atrás dele, aqui. Ó, explodiu. Foi o mundo, ó. Tipo. Oh, tá no espaço agora. Eu te disse. Ó, oh, meu Deus, deu certo, hein. Aí, seus logs, vai rachar tudo. É, os caras com sniper, tio. Eles atiram do lado. Olha, cada Microsoft periano aí que. Eu, eu, é, eu falar verdade eu pra Ó. Oh. Viu? Pega, Lança. Olha. Deve ser a torre de rádio de Kadar. Ah, a... A... Ato 2, capítulo 5. Segredos. Ô é oh, meu, eu quero achar essa vozinha, Eu vou achar gente, você na zero tá hora, tia. Vou te arrebentar, é hein? Oh. Ó. Peraí, peraí. Onde é que eu dei voz? Vou pra cima. É, me ajuda. Estamos chegando perto da voz. Parece de lutar. Precisa do. Oh meu Deus do céu, é o, é o Voice é Olha aí, quem que é, Loki? Isso? Ah dentro do seu pâncreas hein? Pegou, apendicite da Loki. Hey, hey. Tá tudo bem Que ótimo, porque a gente encontrou Oh meu Deus oh, do céu Fica quietinho pelo amor de Deus <risos> Rapaziada, cheio de laser aqui Beleza, vamos tem como entrar, isso aqui? Não com essas torretas Rapazes, vamos primeiramente aqui pegar um, um dos negócios secretos aqui. Será que, ó, o que eu disse, ó, ó, a bolsinha vermelha. Gerador aqui. Gerador? Ah! Será que tem gerador aqui? Os caras nem pra ligar, Isso não o negócio não, tio. Mas não tem nada aqui, hein? não tem nada. Os caras me trouxeram aqui pra nada. Que que acontece? Vou ter que pegar aqui o Invisibix e ativar o Invisibix. Vai correndo pra cá diretamente, ó. Ó. Aí é, a gente vai ter que desligar. Ó, outro módulo aqui, ó. Mais três Parabéns módulos. Frita essa coisa. Bolsa ó, cinco? Isso foi legal, isso foi legal curtir. Legal! Ó, computador velho. Nada tem como. Como que é o negócio mesmo? É. Mexer. interagir. Oh! Será que tem um gerador aqui desse negócios. Você tem que mandar o Jack aqui? Oh, meu Deus. Oh, o Jack que tem que dar choque na parada. Não é isso não? Oh, meu Deus do deu deu céu. Oh, meu Deus do céu. Merda, ah. não foram todos. Tem que ter outro gerador por aqui. Tem outro, tem outro. tem outro. Lá do outro lado. Cavalinha Marvel. Ah. Uh, é... well. Agora abre a porta lock, será? Ou será que se ativa? Beleza, agora foi Volta para algumas respostas Mais preparada impossível Beleza, abre a rampinha Portinha cabulosa Já abri de peito, tio oh. E aí, tio? Rapaziada, é uma nave, será? Ah, meu Deus. Ó, oh, a mãozinha lá dentro, hein. Tá bom. Come a mão dele, come a mão, dele. come. <risos> come a mão dele, Ó, <risos> oh, só choque, rapaziada. Ah, me picou. Você ficou assim, com uma alfinetada. A minha mão é sensível. Você é viado? É viado. Identificação adequada exigida para entrar. Sua entrada foi negada. Bom dia. Mas Bom se... dia! Niles, é você? Identificação Pai, é Niles, hein? adequada exigida para entrar. Identificação adequada. É isso Não, aí. Você Joe. pode tentar, mas nem sabe como vai doer. Ela vai ter acesso, tio. Ela é do laboratório. Ó. <risos> oh. Entrada concedida. Boas-vindas ao lar. Boas-vindas ao lar? Sigam-me, por favor. Pode explicar Pode é. aquele bem-vindo ao lar? Quer mesmo uma explicação? Acho que eu gosto mais do Niles e das bobagens dele do que dessa lata de lixo enigmática. Ah, então conheceu meu modelo muitíssimo inferior em Nova Esperança. Já curti. Mas que porra? Como oh, é gelo, gelo? Pixe! Os senhores, a parte aqui, ah, oh. estão com um defeito. Deve ser uma falha no sistema. Vamos achar essa falha aqui e consertar? Claro, não podemos continuar até que esses criojatos sejam desativados. Beleza, Você módulo aqui, ó. A alimentação dos criojatos deve ser igual das torres. Claro que vou sim. Achar o gerador. Onde é que tá esse gerador bento? Chuta essa parede aí. Ó. Oh. O gerador já tá aqui. ó, ó. Jack, armadilha de sótano. Manda lá. Beleza. O que, que é com? Desce. Beleza. Beleza. Nem uma Beleza. arma legal ainda, nenhuma. Então vamos voltar aquela lata de lixo. Beleza. Tem que descer no laboratório do amor. Então a gente derrapa por aqui, vira à esquerda, à esquerda e desce Muito a rampa. Bem. Ou não? Já faz muito tempo que eu queria reajustar esses criojatos. Para esse jato aí, tio. Nossa, esquenta esse negócio da banheira aí. Sim. Ó, oh, ó. Oh. congelado, hein? Tá Um uns predador ali dentro. Oh, cheio de lock, hein? Cheio. Quero só ver você explicar isso. Ah, nada além dos restos de um antigo acidente industrial. Deu. Esses tanques, e guardas é, Sim, percebi. Ah, sim, meu trabalho lá começou com oh. uma tentativa de curar crianças sofrendo com ferrugem no pulmão, mas evoluiu para algo muito maior. A CGO queria remédios, eu lhes dei deuses. Bom, por favor, sigam-me. Como é que Depois yeah. que a CGO se livrou de você, por que veio pra cá? Nossa família precisava de um lugar para continuar trabalhando. Em paz. Hum, Sério que a sua família fez isso sozinho. Assim? Estou certo de que essa informação não é para o seu bico. Ui! Ah! Rapaziada, nem, nem o Niles aí que curte. O caminho o para qualquer descoberta é cheio de falhas. Aqui estão alguns dos nossos espécimes mais instáveis. Essa sua descoberta. Beleza. Tem aquela porta que come lá em cima. Ela era a filha do minerador. Resistia ao envelhecimento. Doença. Tem um Criamos como se fosse nossa. É tudo nosso. Espera, deixa eu ver qual é que é. Flipa pra dentro aqui. Ó. Ah, você vai achar isso. Interessante. Rapaziada. Olha aí. Olha o tamanho desse bicho ali dentro. O que? Aquele é um dos primeiros híbridos bem-sucedidos. Híbrido? Ou seja, um locuste. É a mesma coisa. Na nossa instalação anterior tivemos problemas com estabilidade genética. Os Cyrus eram desequilibrados e estéreis. Um problema por motivos óbvios. Os locust eram diferentes. Muito controláveis. Os soldados perfeitos e abençoados oh. com a reprodução. Qual é a diferença é a deles? As células. Bom, os filhos dos mineradores da emulsão forneceram um repositório genético maravilhoso. Assim como as criaturas nativas da cavidade. E toda a sua pesquisa genética? Está aqui? É claro. Ah, merda. Aí, aí, ai, Jack! Jack, vem cá! Você tem que baixar tudo que tem nesse terminal. Não, faz o tio. Caramba! Ó, oh. Eu acho que não quero saber o que vocês nomes significam, não. Mas quando a imunidade genética e a emoção de uma criança muito especial ficou clara, nosso trabalho decolou. É oh, a Kate Por favor, prossiga Olha lá Era claro, a Mira Conhecida como Rainha Mira Você cruzou ela com os Sires? Nada tão oh monstruoso God. Porém as células-tronco Eram complementares Ao DNA Sire Mas subestimamos Muita coisa o forte instinto materno da jovem Mira, por exemplo. Deixa eu adivinhar. Ela liderou os filhos para matar vocês. Não, não, não. Bom, sim. Mas quis dizer um instinto materno tradicional pela filha dela. A pequena Reina. Sua mãe. O quê? É mentira. Não é. Sua mãe nasceu aqui e foi levada pelo pai covarde dela. Isso oh, causou oh. a lamentável rebelião da jovem Mira. Por que está contando isso? Você tem tantos dons que ainda não consegue entender. Ei. Que negócio é esse? Ele vai te matar se souber. Todos eles vão. Que que você disse? Como é que é? Ei, ei, o que que... Por que você veio aqui comigo? O que o J.D. te disse? Ei, eu não vou te machucar. Não? Mas devia machucar. Talvez eu devesse. Ei. isso de fato romperia o vínculo entre você e os Locust. Não, cala boca! Não podem fazer comigo o que fizeram com a minha mãe. Sua mãe? E o que eles fizeram com a sua mãe? Na colmeia. Eles a mudaram. Isso só matou. Eu a matei. Mas esse processo permite que eles aprendam, cresçam. Sem uma rainha, eles ficam desnorteados. Viu? Viu? Só uma arma! Não. Você não é. Lá na vila, quando eu estava dentro do snatcher, era eu que estava no controle. O quê? Acho que eu matei o Oscar. Espera um pouco. Você acha? Ou você matou o louco? Eu não sei. Eu não sei. Eu só... Quero isso fora da minha cabeça. Eu só quero que pare. Tá bom. E você vai acabar com isso? E se eu me recusar? Ui. Aí a gente te deleta e destrói a sua preciosa pesquisa inteirinha. Aí. Então me permita ajudar. Rapaz, é sua palestra. palavra? Você é livre para escolher em quem confiar. Rapaziada, esse foi mais um final de episódio. O cabelo tá suado, transpirado, furado e desfragmentado. Deixa o seu like velho nesses vídeos aí. É isso aí, gente. A gente se vê na próxima.